Ana, eu estou fazendo uma palestra. Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um encontro do PVE, nosso webinar diário. Hoje, com um tema mais do que especial e com uma convidada mais do que especial ainda. Então, nós temos esses webinars diários, sempre às 10 horas. Hoje, nós temos a Cláudia Costin. A Carol, daqui a pouco, já conta, apresenta a Cláudia. O Carlos, também, sempre participando aqui conosco, principalmente pensando nas questões que são de base legal, dos direcionamentos. Quero agradecer a participação de todos e lembrar que todos os materiais ficam disponíveis. Sempre às 16 horas a gente lança uma reportagem com os conteúdos, então uma matéria com os conteúdos que foram apurados, tudo que foi passado aqui, o link da gravação, para que todo mundo possa depois tirar dúvida, compartilhar, inclusive com quem não pôde participar ao vivo. É uma iniciativa do Instituto Votorantim, o PVE, junto com as empresas também investidas da Votorantim. Ontem nós anunciamos também um investimento adicional do grupo para pensar em diversas ações de combate à pandemia. Então, nós estamos juntos, pensamos sempre aqui no coletivo, como ajudar cada um de vocês. Cláudia, Carlos, super obrigada. Carol, bom dia. Agradeço a participação de todos e é sempre um prazer estar com vocês. E a gente vai conseguir passar essa crise, né, gente? Obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos. Muito obrigada, Cláudia, Carlos, por estarem aqui com a gente hoje. E eu queria apresentar os nossos convidados, na verdade, a nossa convidada especial, Cláudia Cochim que aceitou essa, esse desafio, na verdade, essa oportunidade de falar um pouco para o secretário de Educação sobre as dificuldades que eles é, têm no direcionamento das suas funções no dia a dia, ainda mais num momento de crise como esse. Então, a Cláudia Coestinha, diretora do Centro de Excelência de Inovação e Políticas Educacionais da FGV Rio. Ela foi, entre outras funções, diretora global de Educação do Banco Mundial, Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Ministra do Ministério de Administração, Vice-Presidente executiva da Fundação Victor Tivita, Secretária de Previdência Complementar do Ministério de Previdência Social, enfim, uma série de funções que habilitam a Cláudia para estar aqui hoje falando sobre diversos assuntos, principalmente sobre essa questão de liderança em tempos de crise e da atividade remota também, que é tão importante para essa situação que a gente está vivendo. O Carlos Sanches, como vocês já conhecem, é um consultor que está nos auxiliando durante toda essa jornada do PVE durante a pandemia do coronavírus e é conselheiro de educação estadual de educação do Paraná e também membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos ele foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb e coordenou a elaboração e desenvolvimento da plataforma Convive Educação. Cláudia, Carlos, muito obrigada. Dá a palavra agora ao Carlos. Bom dia, bom dia, Cláudia. Como é bom ter você aqui conosco hoje, neste grande esforço do Instituto Votorantim, nesta parceria do PVE, para que nós possamos dar suporte e aporte aos municípios nesse momento tão difícil. E é um prazer muito grande contar com a sua experiência hoje aqui, contar com toda a sua vivência, com a sua bagagem, para que os secretários se sintam confortados e apoiados. Que bom que você pôde estar aqui conosco hoje, viu? Ah, prazer é todo meu. Então, podemos começar? Podemos, Cláudia. Na verdade, eu só, eu só te peço uma licença, porque a gente vai lançar uma pergunta, para que essa pergunta seja respondida pelos nossos convidados e seja discutida por nós no meio da nossa videoconferência. Como a é? pergunta que a gente vai fazer é a seguinte, e aí eu peço para a Ana Clara, que é a nossa equipe técnica, para nos ajudar a soltar as perguntas para vocês. Quais são os seus principais desafios de liderança neste momento de crise? E aí tem uma série de respostas que vocês podem aceitar aí, realizar bons diagnósticos para tomada de decisão, possuir informações relevantes, conseguir reunir e motivar as pessoas, ter ânimo e resistência, lidar com questões políticas e conflituosas, inspirar as pessoas. Enfim, peço para vocês responderem e durante a nossa conversa a gente volta com as respostas. Cláudia, muito obrigada mais uma vez e pode começar a sua conversa. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez com o Instituto Votorantim, com a parceria Votorantim pela Educação. Já vi na lista de gente que está entrando alguns dos meus mentorados pretéritos e presentes, ah, então é uma, uma alegria estar com vocês, especialmente em momentos tão desafiadores como a gente está vivendo. Eu acho que nunca... Ah, e olha, eu tenho 64 anos de vida, portanto estou, sou grupo de risco, estou em isolamento, meu marido tem 75 anos, então sou grupo de risco. Eu nunca na minha vida passei por uma situação nacional, pessoal evidentemente, que assim, tão desafiadora e que demandasse tanta reflexão, e simultaneamente ação rápida, porque é fácil a gente ah, viver em situações que demandam reflexão, mas dá ah. tempo para falar, falar, eu estou fazendo isso para o meu marido ouvir e não, não fazer barulho, <risos> desafios de confinamento. Ah, nunca vivi uma situação que demandasse ao mesmo tempo reflexão e ação rápida. Uh, e é esse o desafio dos líderes. Eu trouxe hoje um PowerPoint só para nortear um pouco a nossa reflexão, senão eu falo demais e a gente acaba ficando sem tempo para as perguntas. Mas é uma reflexão que nós podemos fazer juntos. Eu sei o desafio que cada um de vocês está vivendo. Eu vou falar hoje sobre ser líder em tempos de crise, Uh, nós normalmente, quem já assistiu apresentações minhas no PVE, lembra que eu sempre começo com o ODS-4 falando. Hoje nós não vamos falar disso. Uh, vai estar tá implícito no que eu vou falar e explícito num momentinho. Mas nós vamos discutir o que é ser líder, em primeiro lugar, e o que é ser líder em tempos tão desafiadores. Eu não vou ter a cautela que o Carlos Sanches normalmente tem, e ele tem que ter a papel dele ah, ao falar dos cuidados, etc. Agora é um tempo em que a ação se torna muito importante, em que vocês vão observar que ah, assembleísmos não vão ajudar em nada, né? ah, nós vamos ter que tomar decisões, e decisões muitas vezes solitárias e eu sei o quanto, já fui secretária durante cinco anos, eu sei o que é desafiador tomar decisões, muitas vezes sozinhas, e por vezes, não contem para o prefeito que eu disse isso, por vezes até contrariando o prefeito ou tentando negociar com o prefeito coisas que a princípio ele não tinha pensado. Então vamos lá, Carlos? Carlos vai passando para mim, eu, você vê, eu tenho uma pessoa qualificada para passar. Deu certo? Bom, a primeira. Então, eu vou falar do que é primeiro ser secretário em tempos normais. Vocês lembram que na, na última apresentação que eu fiz ah, no PVE, eu falei um pouquinho disso. Então, em tempos normais, nós secretários... Uh, estabelecemos resultados claros a serem alcançados por toda a rede e é muito importante que a gente pense em aprendizado com altas expectativas para todos, o que quer dizer combinar excelência com equidade. Uh, nós vamos abandonar isso? Não, nós continuamos com altas expectativas e vamos focar muito fortemente nessa esse pedacinho que está escrito para todos, garantir equidade. Ah, monitorar continuamente a aprendizagem e dar devolutivas para toda a rede. Ah, nós vamos monitorar a aprendizagem também aqui, vai ter um momento que eu vou explicar como é que a gente vai fazer isso nessas condições de crise, mas provavelmente as devolutivas vão ser de outra natureza, nós não vamos fazer reuniões demoradas dentro de cada escola porque não tem Ambiente para isso e nem estrutura para isso. Avaliar continuamente a qualidade do gasto em educação e construir ações afirmativas. Nesse caso, a gente vai olhar um pouco menos para a qualidade do gasto, porque nós estamos em emergência, então nós vamos ter que gastar mais nesse contexto e vamos precisar de ajuda nesse contexto, o que não quer dizer que a gente não vai ser cuidadoso com o como que a gente faz, Nós não estamos, eu não estou aqui sugerindo nenhuma ilegalidade, mas, ao contrário, a gente não precisa fazer cálculo no centavo em algumas situações. E a ação afirmativa se torna ainda mais importante. Eu não posso esquecer das pessoas que não têm computador ou celular. E eu tenho que construir soluções para eles também. O que não quer dizer... Que eu não possa usar uh, soluções de educação à distância baseadas em computador. Eu tenho que ter plano A, B e C, para alunos de diferentes tipos. Uh, exercer liderança inspiracional, ser disruptivo e negociar. Essas três questões são fundamentais nesse momento. Quando a gente fala em liderança inspiracional, é aquela liderança que mobiliza, que motiva e, sobretudo, que se dá a partir do exemplo. Nós, secretários, nós temos que dar exemplo do que a gente fala. Nesse momento, mais ainda. E nós vamos ter que ser mais disruptivos que em condições normais. Pensar fora da caixa, não reagir quando, com, com expressões do tipo, ah, a gente já tentou isso, ou não adianta, a gente sempre fez assim. Agora não é a hora do a gente sempre fez assim. A gente nunca viveu uma situação em que quase 60% das crianças do mundo estão fora da escola. Nós não sabemos ainda fazer direito. E pior que isso, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, quando a gente fala dos tempos futuros, desse mundo uh, incerto, etc., a gente está falando em teoria. Agora, nós estamos vivendo um momento de profundas incertezas. E é nesse momento que nós somos chamados a ser líderes. Uh, eu também falava para vocês sobre compensar a formação inicial do professor, que hoje ainda é muito divorciada da no chão da escola uh, e compensar isso por trabalho colaborativo dentro de cada escola e entre escolas isso nesse momento só pode ser feito por meio virtual daí porque é bom pensar fora da caixa e as plataformas que a própria que o próprio Instituto Votorantim está pondo à disposição podem eventualmente ajudar nisso conviva pode ajudar nisso Uh, outras alternativas podem ajudar nisso. E se a, a rede tem uma plataforma própria, também é muito bom para os diretores de escola estarem conversando entre si. Tinha um ponto que eu levantei, eu volto a enfatizar, que é aquela ideia da Carol Dweck, de que uh, nós devemos criar um mindset de crescimento. Né? O, o, a parceria Votorantim pela Educação... Uh, distribuiu ou falou muito do livro da Carol Dweck, é importante lembrar as lições delas. Mesmo em situações de crise, toda criança, todo adolescente pode se desenvolver, aprender mais, ninguém tem talentos ah, ah, fixos. E é curioso que justamente nessas fases diferentes, que alguns alunos que eram alunos problema ou, ou até professores problema, entre aspas, ah, podem mostrar uma contribuição interessante. E ensinar todos a aprender, aprender, eu tinha falado em tempos normais, isso é importante, mas eu queria lembrar os secretários, invista na sua aprendizagem. Nós vamos ter um tempo, nós não estamos gastando tanto tempo em deslocamento agora, que tal usar parte do tempo economizado, eu sei que está um sufoco para todo mundo, para aprender, a aprender, investir na tua própria aprendizagem. Isso era em tempos normais. Vamos passar para a próxima. Carlos, Nos, nesses tempos uh, curiosos, deixa o Carlos passar para a próxima. Tudo certo? É um segundo só que travou aqui. e Eu não quero te atrapalhar, mas já está indo. Um segundo só, por favor. Pois não. Pronto. Aqui. Não, volta. Volta uma. Isso. E em tempos excepcionais, eu, eu penso em muitos líderes que a gente estuda em história, aliás, nunca a história foi tão importante, né? o Churchill, Líderes que não são exatamente os que a gente estava acostumado a pensar num líder bonzinho, quietinho, que consulta todo mundo. Que... Pense nesses líderes. Nós fomos chamados a ser líderes. Quem é meu mentorado sabe que eu sempre começo dizendo o seguinte, especialmente eu comecei minha vida, apesar da Carolina ter descrito o meu currículo com vários atributos, tem um atributo que eu gosto muito de contar, eu comecei minha vida profissional como professora. E uh, a gente chega a, a pensar que deveríamos estar sempre consultando tudo, e uh, eu acho que esse momento é diferente, esse momento é de pensar Fora da caixa. Aquilo tudo que a gente nunca fez na nossa rede se torna fundamental. Então não tenham medo de fazer dentro do que a legislação permite. No limite ah, aquilo que a gente pensa. Ah, e para que isso não seja uma coisa assim por impulsos ou impulsiva, eu recomendo fortemente que nesses tempos excepcionais, a gente faça um plano adaptativo para a emergência. O que é adaptativo? Em vez de fazer um plano que daqui a três anos eu vou ver se cumpriu ou não, eu gosto muito de, uma, de, um, de uma, um dito do, de um filósofo chamado Hume, que ele dizia o seguinte, o cachorro persegue a lebre e a lebre, sem saber, sem conhecer cálculo vetorial, muda à medida que ela vê, de trajetória, à medida que ela vê o cachorro mudando, perseguindo. Então, ela muda para outro caminho. É, por que, que eu estou contando isso? Porque nós vamos ter que ser como essa lebre que está sendo perseguida por um cachorro. A gente vai ter que ter um plano que possa ser adaptado quase cotidianamente. Esse plano adaptativo para emergência, posto no papel, ele facilita a gente olhar e pensar assim, isso é um pensar fora da caixa ou é uma loucura absoluta? Mostrar para a equipe, liderar a implementação conversando com o prefeito e conversando com a equipe. Ah, lembrando que ah, nós, não, nós não podemos nos dar o luxo de que todo esse período que as crianças fiquem em casa, elas não aprendam. Evidentemente, esse aprender em casa não é igual ao aprender na escola. Tem uma série de aprendizagem, aprendizagens que a gente tem na escola que não dá para reproduzir em casa. Em primeiro lugar, porque os pais não são professores. Muitos desses pais têm uma baixa escolaridade, então não é que eles vão poder ajudar na, no dever de casa, da maneira como um professor ajudaria nas tarefas desse período de recesso. Ah, e também tem um aprendizado social que a gente tem na escola, que é fundamental para aprender a trabalhar em time, para ah, desenvolver ah, muitas das competências socioemocionais a que a gente se refere frequentemente. Mas o plano tem que olhar para a questão da aprendizagem. Eu queria que nesse plano a gente pensasse em aprender com outros municípios que estão vivendo o mesmo pro problema. Então vai ser muito legal dentro do Instituto Votorantim a gente a, pensar em trocar entre os vários municípios, a, participar de colaboração com o Estado. Né? A gente aprendeu esse ano na elaboração dos currículos, a elaborar currículos em regime de colaboração. Então, alguns estados estão preparando materiais para serem feitos em casa. Aproveitem disso, não há que ser purista. Nesse momento, toda ajuda bem intencionada é bem vinda esquece partido político de governador e de prefeito esse momento é das crianças e uma das coisas que eu falo sempre para os meus mentorados é nós somos o presidente do sindicato das crianças não esqueçam disso nesse momento nós somos o presidente do sindicato das crianças não no que elas querem hoje mas na construção do seu futuro então nós temos que defender mais do que tudo o direito de aprender com qualidade mesmo em circunstâncias desafiadoras das crianças. Eu vou contar uma, uma história pessoal que me comoveu muito quando minha mãe contou para nós. Ela, era, ela foi refugiada de guerra como criança e adolescente e eles eram um grupo de mais ou menos 20 adultos e 15 crianças e os uh, saíram do país dela no meio do holocausto num momento muito triste e eles decidiram entre os adultos nenhum deles era professor que cada um deles ia ensinar uma disciplina para as crianças nas condições que eles tinham e esse pequeno plano adaptativo foi fundamental dessa maneira minha mãe aprendeu inglês por exemplo Dessa maneira, minha mãe aprendeu matemática, os livros com que eles tinham fugido puderam ser trocados. Eu estou contando tudo isso para dizer o seguinte, vamos tentar criar um ambiente favorável para aprendizagem em condições de crise. Ah, negociar com o prefeito vai ser um negócio muito importante ou até com apoiadores. Alguém quer oferecer alguma plataforma de graça? Não é momento de discutir se eu estou favorecendo essa marca ou essa marca, desde que o de graça seja realmente de graça. Ah, continuar, a, ou até alguém quer oferecer materiais? para Aproveitem essa oportunidade. Ah, não é momento para teorias conspiratórias também. Ah, em muitos países, ah, muita gente está se mobilizando, empresários, donos de padaria, as pessoas mais diversas para ajudar as escolas, as escolas não, as crianças que estão em situação de aprendizagem. Ah, continuar a exercer ainda com mais força a liderança inspiracional. Volto a dizer, dá o exemplo, dá o exemplo do que, se você mostrar medo de ser disruptivo, e todo mundo vai ficar com medo junto. Se você for capturado por uma teoria conspiratória, todo mundo vai ser capturado por uh, teorias conspiratórias. O que, que eu estou chamando de teorias conspiratórias? Gente, pelo amor de Deus, não tem coronavírus de direita e coronavírus de esquerda. Não existe alfabetização de direito ou de esquerda. Nós temos que, nesse momento, mostrar ah, entusiasmo pela aprendizagem de todos. Eu sei que é difícil falar que nós não estamos em condições normais, por isso que eu acrescentei aqui no meu PowerPoint essa ideia de vamos ter coragem. Ter coragem não quer dizer ser irresponsável, ter coragem quer dizer Dentro de determinados princípios e dentro da legislação e seguindo as orientações que o Ministério da Saúde e os governadores estão dando, ter o máximo de coragem para garantir a aprendizagem de todos. E evidentemente tematizar a, a pandemia como algo que as crianças possam aprender. A gente não diz sempre que a aprendizagem tem que ser contextualizada, elas estão ouvindo uma série de coisas, seja na televisão, seja nos grupos de WhatsApp de pais, e nem sempre de pais bem informados, que elas possam ter um pouquinho de informação científica no material que a gente manda para casa. E uma ideia importante que eu li, eu tenho acompanhado tudo que diversos países têm feito em relação a isso, e a Inglaterra tem chamado os, uh, os professores, pra, e, e, se, e os, o equivalente a secretários lá, para usar essa oportunidade para reengajar os pais. Uh, alguma, alguns pais de classe média eventualmente estavam engajados, mas depois vendo que a escola dá conta de tudo, uh, se afastaram das escolas. No nosso caso é mais complicado, porque muitos pais não se sentem habilitados a participar de um diálogo com a escola, porque tem medo, a linguagem do professor é muito diferente, às vezes a gente usa a linguagem e a educação como uma barreira na comunicação com os pais. É um bom momento para conversar com os pais sobre a escolaridade dos filhos e para dizer até para pais analfabetos que eles podem sim ter um papel na educação das crianças. Vou dar um exemplo muito... Fácil. É um momento dos pais contarem para os filhos, por exemplo, a história da família. Quem foi a bisavó que saiu do Nordeste e veio para o Rio de Janeiro? O que, que ela fazia? Quais eram os sonhos dela? Quem foi aquele bisavô ou até aquele tataravô que veio de um outro país para o Brasil? porque ele passava fome ou porque houve perseguição política, ou até nossos antepassados são afrodescendentes, quer dizer, nós somos afrodescendentes, nossos antepassados vieram da África. De que país será que eles vieram? Algumas famílias pesquisaram descobriram, outras não, mas mostrar o mapa da África, contar essa história, mesmo um pai com dificuldades... Pode contar dentro do seu conhecimento. Então, os pais vão ser, de novo, se a gente souber trabalhar, muito mais engajados. Ah, posso? Podemos passar para a próxima? Já está lá. Bom. Já foi. Como fazer aquele plano a que eu me referi? É um plano adaptativo a gente vai colocar no papel. Tudo que a gente pretende fazer, apresentar para a equipe próxima e para o prefeito. E não tenham medo de comentários da equipe. Uma das secretárias que eu mentor falou assim, e minha equipe vai dizer, nós nunca fizemos isso. Por isso que eu pus essa frase aqui, eu esqueci as aspas finais nesse dito, nesse, nesse, nesse, nós nunca fizemos isso. Ou nós fizemos e deu errado. Nós estamos vivendo uma circunstância única. Nós nunca mandamos caderno de tarefas para casa. Alguns já mandaram nas férias, né? mas nós estamos em momentos atípicos. A outra questão é no plano, considere cenários alternativos. Vou dar um exemplo. E se esse período terminar em maio? Bom, então o meu plano vai conter... Até maio, e o retorno, como é que eu organizo. E se voltar só no segundo semestre? Então, as minhas ações são essas. Ah, então, tenham cenários alternativos. Incluir nesse plano, não precisa ser um plano sofisticado, é uma coisa mais para orientar a ação sua, secretário, e da equipe próxima. Ações de orientação aos pais. Os pais têm ah, celular? Se tem celular, nós temos esse celular dos pais, se tem, eu tenho como mandar mensagens por SMS para os pais, ou eu tenho como mandar WhatsApp ah, para os pais, que é uma situação mais fácil. Ah, então, mandem orientações para os pais, não só sobre as quais são as tarefas a serem feitas, mas de que ele não precisa se estressar, eu acho que nesse momento é muito importante evitar o estresse tóxico dos pais, porque o estresse tóxico, ele contamina a criança tanto ou mais do que o coronavírus uh, e deixa a criança sob tensão constante. Então, é contar para os pais que ele cria um ambiente de aprendizagem, mas que reserve, por exemplo, 30 minutos para aprendizagem dos filhos enquanto os pais fazem alguma outra tarefa que seja importante para eles eles não precisam ficar grudados nos filhos quando ele está orientações de coisas que eles podem fazer com os filhos lembram da questão dos, do autocuidado a uh, que tá na, na base nacional comum curricular ah, autocuidado é uma competência importante, é o momento dos pais trabalharem autocuidado com as crianças, aprender a tomar banho sozinho, não é só a tarefa que vem da escola aprender a fazer pequenas tarefas ah, domésticas, é um bom momento para aquelas crianças que não faziam tarefas domésticas, desenvolverem o que a Maria Montessori chama de a educar para autonomia. Então, saberem ser autônomos. Dependendo da idade da criança, vale a pena ensinar a cozinhar juntos, com supervisão, evidentemente, uma série de recomendações. Eu depois vou tentar mandar para vocês algumas dicas que eu estou postando quase que diariamente no Twitter para os pais, para pais de crianças pequenas, do que dá para fazer. A outra coisa que você tem, vocês têm que pensar no plano adaptativo é buscar ajudas. É momento de ir conversar com os empresários do município? Vocês têm como ajudar? Vocês têm como ajudar as famílias a terem um computador para, para as crianças estudarem? Vocês têm como ajudar, em alguma maneira... Lembrem que todo mundo gosta de ajudar, ao contrário do que se imagina, o ser humano sim tem um lado feio, mas tem um lado bonito, o pior ser humano tem algum lado bonito, então buscar ajudas nesse momento vale a pena. É, inclua no plano então essa busca de ajudas, inclua no plano uma comunicação constante e ágil com os professores. Ah, e uma maneira bacana de motivar os professores é postem nas redes sociais coisas bonitas que os professores estão fazendo. A professora tal, da escola tal, ah, resolveu mandar para os seus alunos tarefas relacionadas a isso. Em vez de criar um clima ruim com os professores, de pressão, também vale a pena mostrar os bons exemplos, dar visibilidade aos bons exemplos. Incentive os professores a postarem aquilo que, com a autorização dos pais, muitos pais mandam fotos das crianças fazendo as tarefas. Postem no WhatsApp aquilo que os pais autorizarem que seja divulgado. Lembrando sempre que, Foto de criança precisa ter autorização, pelo menos por WhatsApp dos próprios pais. A logística. Muitas escolas estão, e vocês já discutiram isso, eu já vi que... A questão de cestas básicas ou itens da merenda para serem distribuídas, o MEC está atento a isso, como uma nova legislação foi aprovada, seja normativas dos conselhos estaduais de educação, seja o CNE, seja o MEC, tem pensado nisso. A próxima também sobre o plano adaptativo. Bom, nas tarefas para casa, esqueçam o currículo mais sofisticado, um currículo simplificado, não é momento de ensinar coisas que... Ah, os pais não vão saber explicar, ah, use, quem não tiver acesso a plataformas, use o livro didático, mandem fazer tarefas relacionadas à página tal do livro didático, ah, eu, eu sempre falo para os secretários, autorizem que o livro didático vá para casa, pelo amor de Deus, os meninos precisam do livro didático em casa e tem professores que insistem no mandar, quem não deixou levar para casa nessa fase está prejudicado porque vai ter que ter uma operação de mandar o livro didático para casa, todo caso, currículo simplificado, se o menino nunca aprendeu porcentagem, não vai ser agora que ele vai aprender. Mantenha os exercícios sobre fração, por exemplo, que vai ajudar depois na hora da porcentagem. Esse é o momento também de incluir no plano adaptativo a avaliação que vocês vão fazer ah, para quando as aulas recomeçarem. Nós vamos precisar, no retorno às aulas, de uma avaliação para ver o que, que eles, as crianças e os jovens perderam de aprendizagem e aquilo que ah, eles conseguiram manter e as diferenças entre eles. E já durante esse período de recesso, criar uma estratégia de recuperação de aprendizagem para os que ficaram para trás. Eu não sei quem assistiu o Fantástico ou a Globo News, a Priscila Cruz do Todos da Educação, quem não assistiu, Todos pela Educação, quem não assistiu, assistam no Globoplay ou em algum, alguma ferramenta, em que ela fala da importância de no segundo semestre, porque ela prevê que as aulas só vão ser retomadas no segundo semestre, ter horas a mais de aula, ter um contraturno bem pensado, esse contraturno bem pensado, se for criado, deveria contemplar recuperação de aprendizagem para os que ficaram para trás. Lembram da ODS-4, aprendizagem para todos, com altas expectativas. Nas tarefas enviadas para casa, incluir, eu falei de currículo simplificado, mas tem uma coisa que não é simplificada, que é incluir competências socioemocionais. Não é incluir como aulas excepcionais de, mas é incluir dentro das próprias tarefas, algumas coisas como empatia. Ah, Para trabalhar empatia, nada como pegar o próprio noticiário que está saindo sobre o coronavírus e trabalhar esse sentimento. Que será, os pais podem até conversar isso, o que será que a família de quem perdeu um ente querido está sentindo? Que que na, a, a, o que estão fazendo? O Jornal Nacional tem mostrado, às vezes, cenas de favelas, onde tem muita gente amontoada. O que, que será que estão sentindo as pessoas que estão vivendo nessas condições? Como evitar pequenos conflitos quando a gente está isolado? Ah, e também trabalhar, ah, tem uma forma muito bacana de trabalhar a empatia, que é na leitura de livros e pequenas histórias. Vários aplicativos têm trabalhado ah, histórias infantis e têm disponibilizado histórias infantil online para o celular e para ah, o computador. Vamos usar essas histórias, porque história é a melhor maneira de trabalhar a empatia. Autorregulação vai ser uma competência muito importante para esse período de isolamento. Como é que eu controlo os meus impulsos? Ninguém nasceu sabendo controlar os impulsos. Então, a família combinar uma palavra-chave para evitar uma explosão, trabalhar nas próprias tarefas. Bom, nós temos meia hora de estudo por dia, como é que a gente trabalha isso? Eu queria também falar de não esquecer nas tarefas enviadas para casa da prática da educação física. Muitos professores de educação física têm posto nas redes sociais exercícios. Que tal esses exercícios serem feitos em família? Dá para fazer, é importante, inclusive para a saúde mental dos pais e das crianças. Atividades as mais diversas podem ser feitas com as crianças. Reserve 15 a 20 minutos por dia para atividades físicas das crianças. Elas precisam disso mais do que a gente. Se puder ser feito em família, melhor ainda. E ainda um comentário importante sobre leitura em família. É, muitos bons leitores se inspiraram a se tornar leitores vendo seus pais lendo. Então, todos aqueles pais que puderem criar um círculo de leitura em que cada um da família está com seu livro, 20 minutos por dia, lendo pai, mãe, filhos, cada um com seu livrinho na mão, inclusive o filho que ainda não aprendeu a ler. Ah, criar um círculo, isso pode estar nas tarefas enviadas para casa. Uh, já falei de orientar os pais por, da, sobre as tarefas por WhatsApp ou SMS, ou pode ser por e-mail, ou pode ser pela rádio local. Uh, as maneiras são as mais variadas. Uh, alguns municípios estão usando a televisão para isso. O município de Manaus, por exemplo, uh, entrou em contato com a TV local e conseguiu um espaço uh, na TV local local para o diálogo para os pais e também para passar alguns vídeos usar a rádio local para comunicação com os pais também eu tenho certeza que todas as rádios seriam parceiras do secretário nesse momento e um, um último comentário sobre o plano é envolva os professores nas sugestões de tarefas tem duas maneiras de trabalhar com os professores uma é entrar na linguagem do pobre professor eu sempre tenho eu tenho horror de quem fala pobre aluno ou pobre professor nós não somos pobres nós somos profissionais ah, envolva os professores nas práticas então peçam aos professores que enviem sugestões de tarefas que podem ser adotadas por toda a rede porque o ideal mesmo é ter práticas da rede uh, e ter uh, tarefas enviadas para casa pela rede como um todo. Próximo. É tão esquisito falar com vocês, nem sem ouvir uh, vocês, é, é, mas... Uh, você é diferente, né, Cláudia? É, mas saiba que eu estou assim, tentando imaginar vocês ouvindo isso e não tentar sobrecarregar vocês demais de informação toda tentando eu queria só lembrar um, um slide que eu mostrei para vocês ou para a maioria de vocês que estavam na minha palestra naquele último encontro que nós tivemos do PVE, que é como que nós estamos em educação hoje e eu mudei o título para Por que a inação a não ação pode custar caro. Nós não estamos nós estamos saindo de uma trajetória educacional com uma série de desafios. Ah, sim, o Brasil fez muito para garantir que toda criança e todo adolescente esteja na escola, mas é importante lembrar que como a gente só acabou de universalizar o acesso ao ensino fundamental em, no século XXI, já na primeira década do século XXI, ah, nós estamos com um problema de aprendizagem sério. Pré-crise do coronavírus. Então, lembrem que nós estávamos com o um problema de que 55% quase dos alunos, no final do ano, no terceiro ano, estavam com níveis insuficientes de leitura, ou seja, estavam analfabetos. Matemática, um índice muito parecido. Lembram que eu falei que, apesar disso, no quinto ano, houve um avanço, e tem havido um avanço a cada prova Brasil, mas pouco menos de, pouco menos de 40% não aprenderam adequado em português e em matemática o índice é mais baixo ainda, né? quer dizer, o dos que aprenderam é mais baixo ainda, é 48,9%. E que quando entra o professor especialista, no nono ano, há um quase desastre, porque menos de 50% aprendem o adequado em português e 21,5% apenas aprendem o adequado em matemática. Aqui eu vou aproveitar para falar uma coisa que eu esqueci de falar antes, que ah, quem tiver interesse tem uma escola particular que ah, trabalha muito roteiros de aprendizagem, ah, não há educação híbrida, com os alunos. Então, eles têm plataformas, uh, desenvolveram plataformas com aulas digitais e roteiros de aprendizagem para os alunos para o Fundamental 2. Uh, eu uh, conheço e liguei para eles e perguntei, será que vocês podem oferecer isso para alunos de escolas públicas uh, que se interessarem? Ah, essa escola é uma rede de escolas, são três escolas, chama Escola Mais. Quem tiver um interesse, eu posso oferecer o contato dessa escola, eles estão ajudando alguns municípios e estão ajudando o estado de São Paulo. Então, se alguém tiver interesse depois. É específico para o Fundamental 2 e ele demanda computador. E aqui eu queria fazer um comentário sobre computador. Ah, não pensem em soluções todas em papel se, se uma parte importante tiver acesso a computadores. Nós podemos ter soluções em que os, por exemplo, 50% que têm acesso a computadores ou celulares têm um tipo de solução e os que não têm recebem em papel. Não tem problema isso. Então, tenham soluções híbridas. Nós não vamos baixar a possibilidade de ajuda, porque não conseguimos ajudar exatamente da mesma maneira a todos. Mas tudo isso para comentar que o nono ano já era um problema. E vejam que o terceiro ano do ensino médio, que normalmente não é tarefa de municípios, também está com aprendizagem prejudicada. Por isso que a nossa ação nesse período é tão importante, para não piorar mais ainda. Próximo, por favor. Bom, eu termino relembrando um slide que eu mostrei para vocês. Nós estamos vivendo hoje a quarta revolução industrial. Tem um pesquisador sobre essa questão da automação acelerada, inteligência artificial, que é o Martin Wolf, que ele diz o seguinte, que no final das crises, o que acaba acontecendo, então ele, ele se refere especificamente à crise de 2008, que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Todo mundo pensa, bom, então agora as pessoas vão voltar a trabalhar. Ledo engano, o que vai acontecer pós-crise, segundo ele, é que muitas tarefas que demandavam pessoas ah, vão ser automatizadas, porque já existe tecnologia mais barata do que gente. O que nos diferencia dos robôs é o que deve ser enfatizado no processo de ensino no século 21. Então, não vamos nos esquecer que quando tudo isso acabar, nós vamos ter uma automação ainda maior das tarefas do que nós temos hoje e quando quem para quem isso pode parecer um sonho distópico uma coisa meio maluca ah, vamos lembrar que hoje muita coisa do que era feita nos jornais no passado por jornalistas já é feito por inteligência artificial muita coisa do que é feita na medicina hoje é feita por inteligência artificial Lembrem que a crise liberou a telemedicina, que estava pr praticamente proibida. Então, um médico pode atender gente em áreas muito remotas. Então, as chances da gente ter, formar os jovens no século 21 para uma realidade do século 20 são enormes. Então... Vamos lembrar que o que nos diferencia dos robôs e que a gente precisa enfatizar, agora e depois que a gente retomar, é a empatia, porque o robô é incapaz de empatia. É o que nos faz humanos. Persistência e garra, que é algo que a gente deveria aproveitar essa crise, desenvolver em nós mesmos, nos diretores de escolas que têm que ser grandes parceiros nessa crise, e nos próprios professores, e ensinar os jovens que sim, aprender é desafiador em muitas coisas que a gente, é mais afiador ainda naquilo que a gente ainda não aprendeu, mas isso pode ser desenvolvido em nós. Que erros são comuns e aceitáveis e que a gente aprende com os erros. Que o mais importante, que as ciências humanas nunca foram tão importantes como agora, que desenvolver pensamento crítico em tempos de fake news, é muito importante, pensamento crítico não quer dizer ah, ser de esquerda ou ser de direita, quer dizer ler uma informação nas redes sociais, pergunta como é que será que os vários jornais estão cobrindo essa informação, será que é verdadeira mesmo? Vamos checar de novo? Então ensinar especialmente os adolescentes essa competência é importante, mesmo nesse momento, pensamento sistêmico, ligar conhecimentos de diferentes disciplinas. Ah, lembrem que a resolução colaborativa de problemas é uma das competências mais importantes para o século XXI e ela pode ser feita em casa. Ela pode, a gente está vivendo uma crise em casa. Então... Até na minha própria família, a gente está vivendo isso. Então, no começo, a gente dava caminhadas. Aí a gente se informou em família a partir de um achado. Como é que a gente desenvolve uma, uma, uma prática que todo mundo da família respeita os mesmos protocolos? Ah, vamos resolver esse problema? Né? Então, isso é importante. O autocontrole, já falamos disso. Desenvolver a criatividade a curiosidade e a imaginação, lembram que eu falei do Leonardo da Vinci, Nenhum, o maior anti-robô da história é o Leonardo da Vinci, a gente, ele tinha essas características que são fundamentais para a educação. E o autocuidado, a que eu já me referi, o protagonismo ah, dos jovens e dos professores e formar para a autonomia. Vamos para a próxima? Era isso que eu queria enfatizar com vocês. Eu vou deixar isso aqui um pouquinho, só para dizer o seguinte. Ah, nós vamos ter perguntas, eu, ah, se vocês quiserem se comunicar comigo no meio dessa crise, o jeito mais rápido é o Twitter. Eu estou escrevendo, acho que vários de vocês já sabem disso, eu escrevo no Twitter diariamente, sobre educação, cultura e, e ciência e tecnologia e ultimamente eu estou escrevendo muito sobre o que fazer nesse, nesse contexto. Sintam-se à vontade para seguir, se tiverem perguntas podem fazer, ou em aberto lá no Twitter, se tiverem outras perguntas, ou até se quiserem perguntar reservadamente, só me avisam que eu sigo vocês e respondo reservadamente. Eu tenho, nós temos o, face, o Facebook da do Sepe e tem também o meu e-mail para quem quisesse comunicar. Gente, esses tempos difíceis vão passar. O que é mais importante numa crise, para além de sermos líderes nelas é aprender com a crise que a gente saia maior e melhor dessa crise do que a gente era cada um de nós no período anterior muito obrigada obrigada Cláudia muito obrigada a gente agora tem uma série de perguntas que as pessoas foram fazendo ao longo do, da sua fala que eu gostaria também de fazer mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir tá. para Ana Clara compartilhar aqui com a gente os resultados das nossas perguntas. Então, se ela puder compartilhar para a gente ver, enfim, quais são as maiores dificuldades de vocês com relação a essa questão da liderança nesse momento de crise. É, e logo após isso, também pedir é, para ela soltar a próxima pergunta, que é com relação a quais temas vocês gostariam também é, de continuar aprendendo, de continuar ouvindo nas nossas videoconferências. E enquanto ela não, não manda para a gente aqui as perguntas, eu queria aproveitar para pedir ao Carlos para também fazer um contraponto, enfim se tem alguma coisa que você quer agregar com relação a essa fala da Cláudia. Eu acho sensacional essa motivação, essa inspiração que a Cláudia trouxe hoje para que a gente possa é, refletir um pouco mais sobre os desafios que temos neste momento. E quando a Cláudia provoca, e achei muito interessante a sua provocação. Vamos pensar fora da caixa, muito interessante no momento atual e no contexto atual. Evidente que ela fez aquela ressalva, respeitem a legislação, mas é preciso sair, sim, da zona de conforto, daquela, aquele comodismo que, muitas vezes, o cotidiano da gestão nos impõe. Muito interessante, Cláudia, gostei muito, bastante interessante a sua provocação, tenho certeza, e pela manifestação de todos aqui, Carol, que a gente pode ver aqui, no, no, no, nas perguntas no chat aqui, realmente a resposta muito grande, apenas para registrar, nós tivemos picos aí de quase 400 pessoas participando. Uau! Um grande, viu, Cláudia? Muito bacana, um retorno muito positivo dessa sua participação, Carol. Tá certo. A gente precisa... Eu fico aqui, Cláudia, desligando e ligando o microfone para não fazer muito barulho enquanto as outras pessoas falam. Então, às vezes, esqueço de ligar o microfone de volta. É, eu vou aproveitar para iniciar, então, as perguntas que foram feitas. É, o Denis o é um dos nossos parceiros do Ciedes e ele pergunta o seguinte, Cláudia, bom dia. Pode ser bom que os pais ajudem neste momento os filhos a criarem um cantinho adequado para os estudos em casa, uma vez que este período de reclusão pode ser longo? Sem dúvida, sem dúvida. Criar um espaço para os filhos estudarem é muito importante, mesmo que seja literalmente um cantinho. Nós mesmos aqui em casa, nós não temos um escritório reservado, a gente está trabalhando na mesa de jantar e... Uh, Pode ser um espaço compartilhado, pode ser um espaço reservado, mas criar a disciplina, nós não estamos de férias. Então, essa noção é muito importante para desenvolver com as crianças. E muito obrigada pela pergunta, Denis. Carol, você tem que abrir. Ah, sim. É, <risos> É, a Ana Clara tinha compartilhado com a gente, na verdade, estava tentando justamente abrir o resultado das nossas perguntas. Eu não sei se está aparecendo para todos vocês aí, mas eu vou contar um pouquinho do que eu estou vendo aqui. É, quais são os seus principais desafios de liderança neste momento de crise? E a partir disso, eu pediria para a Cláudia e para o Carlos também falarem um pouquinho sobre esse assunto. É, com 24%, né, com 49 perguntas, a gente tem... Conseguir reunir e motivar as pessoas para o enfrentamento da crise. Essa foi a nossa maior resposta junto com lidar com questões políticas e conflituosas. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. E na sequência vem outras respostas com relação a realizar bons diagnósticos para a tomada de decisão, com 21%, e possuir informações relevantes para apoiar a tomada de decisão. Então, as duas que mais se destacaram foram conseguir reunir e motivar as pessoas para o enfrentamento da crise e lidar com questões políticas e conflituosas. Vocês têm visto muito isso no dia a dia é, com relação ao trabalho feito com secretários? Posso começar ou o Carlos quer falar primeiro? Tá bom. Uh, então, conseguir reunir as pessoas. Evidentemente que não é para reunir as pessoas presencialmente. Uh, Nesse momento, ajudam duas ferramentas e muitas delas vocês já usam no dia a dia. um é grupo de WhatsApp com os diretores e o nível central, dependendo do tamanho do município. Isso é muito importante. E fazer, eu, eu tenho um comentário que eu quero fazer que parece óbvio, mas não é. As ferramentas de colaboração elas é o grupo de zoom usar o zoom, o zoom disponibilizou de graça a ferramenta para uma duração mais curta né ah, então é bom usar mas lembrem sempre de perguntar pela saúde das pessoas e pelo bem-estar das pessoas nós estamos lidando não com robôs mas com gente então aquelas coisas tradicionais que a gente tem feito a maior parte do secretário já faz, de, ao se comunicar, falar bom dia antes de falar qual é a pergunta, de quando fizer reuniões virtuais, eu recomendo fortemente que vocês façam reuniões virtuais usando essa Skype ou Zoom ou alguma ferramenta disponível, até o próprio WhatsApp, quando é um a um, é começar dizendo, estamos todos bem? se for um grupo pequeno, cada um falar um pouquinho sobre o lado pessoal antes de começar o lado uh, virtual. Isso também é ser líder inspiracional, nós queremos o bem-estar de todos. Uh, em segundo lugar, é deixar claro para toda a equipe que ninguém está de férias. E não tenham medo, eu estou falando de uma coisa muito, muito humana, mas estou falando de outra que é o papel do líder. Não ter, precisa ter medo de ser mais firme com alguém que está achando que agora entrou de férias e, e não faz nada. Não, nós estamos... O horário de trabalho, aliás, eu, eu tenho até tentado me lembrar a todo momento que no horário meu de trabalho eu estou trabalhando. E se eu não tenho nada a fazer naquele momento, eu vou estudar porque eu estou contribuindo com o meu trabalho. Só para... Sem esquecer, evidentemente, que tem um período que a gente tem que fazer prática de exercícios físicos, porque nós precisamos ter a cabeça em ordem. Então, reunir as pessoas com a tecnologia que a gente dispõe, não deveria ser desafiador. No limite, usar de um em um e falando, ou grupos de WhatsApp. Com relação à segunda bons diagnósticos, deixa eu falar uma coisa que eu acho que vai decepcionar um pouco nós todos. Não temos bons diagnósticos, não é momento de começar a fazer uns diagnósticos perfeitos. Nós vamos fazer os diagnósticos possíveis. Ah, é, é, quando a gente não tem uma ferramenta, a gente fica muito tentado a dizer, bom, se não for em condições ideais, eu não vou fazer nada. O ótimo é inimigo do bom. Uh, por exemplo, ah, eu vou esperar aparecer uma ferramenta para mensurar a aprendizagem na volta às aulas. Não, se não tem nenhuma. Os professores não davam provas antes, não sabiam fazer provas, só que agora o nosso desafio é bolar uma prova em rede para saber se eles aprenderam aquilo que era esperado que aprendesse. Então, peçam sugestões aos professores, organizem uma avaliação em rede e façam se não tiverem uma adequada ou se a gente não tiver um parceiro que possa nos oferecer isso. E mais uma coisa, não, não fiquem ansiosos demais. É importante ser rápido, é importante ser firme, mas não é bom ser ansioso demais. Nós faremos os diagnósticos possíveis e nós vamos reunir as pessoas das formas possíveis, pensando um pouquinho fora da caixa. Muito Miguel bem, Carlos. Isso mesmo. E aí, eu vou pegar só um, um, um gancho aqui, um pedaço, e dizer o seguinte, eu tenho ouvido nesses dias, Cláudia, com muita intensidade, a dificuldade em relação que os secretários e suas equipes, muitas vezes, estão tendo com alguns setores da Prefeitura, para poder encaminhar algumas definições e resolver os problemas que estão aí em Poços. E muitos secretários aqui do PVE têm reiterado, às vezes, encaminhado mensagens e perguntado Carlos Eduardo, estou com muita dificuldade, o jurídico da prefeitura não me atende. Então, respira um pouco, porque também o jurídico da prefeitura tem uma demanda nesse momento, ali no campo da saúde, que não é muito pequena. Às vezes você tem um procurador, você tem um assessor jurídico para dar conta de tudo e você acaba não conseguindo essa pessoa o maior esforço que, que realize, atender a todo mundo, a todas as áreas. Mas é muito importante que, com calma e com tranquilidade, nós possamos buscar entendimento e amparo legal nas decisões que precisamos é, tomar na educação. Me preocupa muito a possibilidade de uma decisão da Secretaria de Educação, fundamentada e oficializada por meio de uma resolução, de uma portaria, entrar em conflito com alguma decisão que o prefeito já tomou, por meio de um decreto, por meio de outro ato. Então, eu sei que é difícil. Calma, respira com tranquilidade, procure conversar, não decida a decisão final. É importante que ela seja consensuada com a procuradoria jurídica, com a assessoria jurídica, para evitar conflito e transtorno, Carol. Posso comentar e, não... uma coisinha? Mas decida naquilo que é o teu espaço de atuação e que não demanda, que não colide com decretos. Ah, zelar pela aprendizagem dos alunos, mandar tarefas para serem feitas em casa, é responsabilidade sua e não se choca com nada que o prefeito eventualmente possa ter decidido. Ah, eu queria fazer um comentário final sobre o que você falou dos conflitos com outras secretarias, que isso faz parte do dia a dia de um, de um secretário. É, tenha uma atitude parceira com seus colegas secretários, em particular com o da saúde, porque esse momento não é fácil. Hoje mesmo eu soube que a secretária de saúde do Rio de Janeiro uh, foi afastada com situação com sintomas sérios de coronavírus. Então, eles estão vivendo, dependendo da cidade, uma situação extremamente desafiadora. E, então, muito, muita humanidade na abordagem, ao mesmo tempo, muita firmeza ah, na defesa do nosso, entre aspas, sindicato dos alunos. Não esqueçam que nós estamos zelando pela aprendizagem de todos os alunos. Pode até ficar brava de vez em quando. Brava ou bravo. <risos> Bom, vamos lá? Vamos começar a fazer as perguntas? Enfim, a gente tem uma pergunta aqui da Adriana. É, Carol, de deixa só, só lembrar que a gente já tem na tela a pergunta para que ah, vocês todos possam opinar e clicar aqui, qual desses temas é importante nesse momento, para que a gente possa estruturar a agenda para as nossas, para as nossas próximas videoconferências. A Carol vai perguntando, a, a Cláudia continua respondendo, a pergunta fica aqui mais um tempo, mas por favor, responda, é muito importante e claro que a hora que você responder, a pergunta vai sair da tela. Carol. Bacana. A Adriana de Limeira, ela pergunta o seguinte, Cláudia, você considera importante revisar o currículo da rede e definir os conteúdos que são essenciais para a continuidade da aprendizagem no próximo ano? Como garantir que os estudantes que apresentam vulnerabilidade de aprendizagem e de condições socioeconômicas não sejam penalizados neste momento? Bom, na verdade, Adriana, são duas perguntas e eu vou responder as duas. Ah, revisar o currículo da rede. Eu acho que é importante fazer isso sim. Ah, não estou falando de revisar, mandar para o Conselho Municipal de Educação e, e publicar um novo documento, eu acho que é, ah, como nós vamos ter menos tempo de aprendizagem e a e aprendizagem nesse período vai ser imperfeita, eu estou aqui lidando com o cenário de que o ano letivo não seja estendido e com o cenário de que as aulas sejam retomadas a partir de agosto. Lembra que eu falei de vários cenários. Eu simplificaria o currículo nesse momento. É pegar o currículo, ver o que é essencial, lembrando que a equidade tem que ser estabelecida não só dentro de cada escola, mas dentro da rede. Então não faz sentido deixar para cada escola definir o seu currículo. Eu sempre digo que se a gente quer pensar em equidade, a gente tem que pensar em rede. Não existe, para quem tem, por exemplo, 80 escolas... 80 políticas educacionais. A política educacional é única, o currículo é único, o que vai mudar é a atuação de cada professor dentro de cada sala de aula e o coletivo da escola dentro, dentro do mesmo currículo. Então, sim, Adriana, é um bom momento para revisar o currículo da rede no cenário de que, e esse sim, que é a certeza de que nós teremos menos dias de aula. A questão da vulnerabilidade, ela é traiçoeira, sabe por quê? Porque a gente tende a olhar para a vulnerabilidade como algo que, eu não estou falando a gente todos, mas tem gente que, como deveria baixar as expectativas de todos. Já que temos alunos vulneráveis, vamos parar de dar dever de casa, não vamos construir soluções para os que possam ter computador, não vamos fazer prova, não, não, não é nada disso. A vulnerabilidade ah, e o olhar atento para a vulnerabilidade é para desenvolver ações afirmativas. O que, que são ações afirmativas? É dar mais ajuda para os que mais precisam, mantendo altas expectativas para todos. Dentro do possível, evidentemente. Tá certo, Cláudia. Carlos, você quer comentar alguma coisa? Não, não, não Ótimo, ótima. Grande abordagem. Bacana. A Luciana Franceschini, que é nossa parceira também do Simpec faz a seguinte pergunta. Cláudia, bom dia. Como, em um momento de muitas desigualdades, garantir a equidade na aprendizagem de todos? Dadas as diversas condições entre contextos favoráveis ou precários, garantir as mesmas condições de acesso ao conhecimento é uma alternativa? Ou seja, aqueles que têm recursos para acompanhamento das atividades escolares estarão com menor déficit no retorno às aulas. A minha preocupação maior é para com aqueles que não têm os mesmos recursos. Podemos dizer que após a crise teremos esgarçado em parte esta disparidade? Ah, Luciana, infelizmente nós vamos aumentar depois dessa crise. Nós vamos ter, ver aumentada a desigualdade educacional. Ah, não tem como isso não acontecer. Deixa eu colocar uma coisa com muita... Ah, Tristeza. Muitas escolas privadas já tinham plataformas tecnológicas, já vinham trabalhando com ah, educação ah, híbrida, com ensino híbrido, ah, já estavam estruturados para a emergência por outras condições. Por isso que eu fui procurar uma delas para pedir ah, ajuda para alguns municípios que me pediram ajuda. Ah, isso uh, me mobiliza para tentar ajudar ao máximo os municípios. O que está é, acontecendo com essas escolas? Eu conheço vários professores que dão aulas em escolas particulares. Estão todos trabalhando tanto ou mais do que quando estavam dando aula. Uh, e aí vem o nosso papel como presidente do sindicato dos, dos alunos. Ou seja, nós vamos ter que mobilizar os nossos professores para fazerem o mesmo. Enquanto nossos colegas da saúde estão trabalhando que nem uns malucos, uhum. nós deveríamos estar, pelo menos, trabalhando bastante uh, para garantir a aprendizagem de todos e para não aumentar a desigualdade educacional tanto quanto a gente imagina que vai acontecer. Uh, uh, uma tentação, que eu falei na resposta para a Adriana, mas eu repito aqui. Ah, bom, já que não, muitos não têm computadores, eu não vou bolar solução nenhuma baseada em computador. Nós vamos basear, solu, vamos propor soluções adequadas aos recursos que cada família tem, alguns têm. Por que não ajudar nessa direção, enquanto a gente bola com os mesmos materiais, mas outra tecnologia algo para os outros. Isso é particularmente importante para os adolescentes, porque imaginar que os adolescentes ah, vão preencher necessariamente, vão gostar necessariamente de fazer longas, longos folhetos por dia, sendo que isso não tinha sido avisado para eles antes, ah, é desafiador. Mas nós vamos ter que tentar. Eu, mesmo com todo esse cuidado, eu acho que a desigualdade educacional vai aumentar, infelizmente. E aí, Cláudio, uma questão importante também é se sentir a cada momento provocado para ao máximo possível tentar reduzir essa possibilidade de ampliação da desigualdade. Acho que essa é uma missão de todo secretário e de todo mundo que integra a equipe. E isso tem que ser de certa maneira uma contaminação que tem que perseguir toda a rede municipal. É um desafio grande hoje para cada gestor. Eu, nós temos visto aqui, e quero uma vez mais, inclusive amanhã nós vamos trazer o um exemplo de Jacareí região, que organizou um projeto maravilhoso à distância, muito bem organizado, cumprimento a toda a região, a secretária e a equipe de Jacareí e outros também, que estão fazendo grandes ações. Mas sempre é importante procurar que a ação tenha como foco Todos, mas também cada um, na individualidade de cada sujeito, de cada estudante, para evitar esta ampliação da desigualdade que a Cláudia bem retratou. Com então, eu, eu só um comentário: a Maria Teresa Cirino é fantástica, ela eu acompanho o que Jacareí está fazendo, e tem a ver com um ponto que eu falei que é aprender com outros municípios. Ah, a gente está, cada um de nós, ah, tem uma expressão que, que se usa muito, né? Vamos caminhar juntos. Tem o, o hino do Liverpool, a, percorreu as redes do time, né? Liverpool percorreu as redes porque o pessoal da saúde de, da Holanda a, descobriu que o hino do time Liverpool é, é, você não está, como é que era? Vamos caminhar juntos, vamos caminhar juntos. E isso a gente tem que lembrar sempre, nós não estamos sozinhos e podemos aprender uns com os outros. Bacana. É, Cláudia, a gente tem é, dentro do PVE a frente de mobilização social, né? além da frente de gestão escolar e educacional, a gente também traz... É a possibilidade de desenvolvimento dessa mobilização dentro dos municípios em favor da educação, para que o município possa justamente ter uma sociedade qualificada para demandar para uma educação de qualidade. Então, a Margot, que é de uma das empresas do Grupo Votorantim, a Citrosuco, ela pergunta o seguinte, é, Cláudia, como os grupos de mobilização dos municípios podem contribuir com o trabalho colaborativo? O que esses grupos podem fazer nesse momento de crise? Bom, então vamos lá, pode fazer muita coisa. Uh, e eu aposto, Margot, que vocês já descobriram algumas dessas ajudas. Uh, no caso específico da educação. Ter um plantão por WhatsApp, de tirar dúvidas dos pais ou dos próprios jovens na tarefa de casa. Nos grupos de mobilização, tem gente que pode saber um pouco mais e pode ajudar a tirar dúvidas dos pais. Ah, mobilizar em torno do fato de que a aprendizagem tem que continuar nesse período. Ah, colocar mais confiança nos pais no processo de ah, que eles são atores da educação, são protagonistas na educação de seus filhos. Muitos pais, ah, por não terem muitos anos de escolaridade, por terem escolaridade pre precária, se sentem ah, inabilitados para em seus filhos. Eu dei vários exemplos na minha palestra de coisas que podem ser feitas. Contar a história da família. Ah, sugerir que ah, os grupos de mobilização poderiam ajudar a organizar isso, eventualmente até cedendo tecnologia para que isso possa ser possível, ah, que crianças inter, entrevistem seus avós. Ah, é o momento, porque aí você ajuda dos dois lados. Então, ah, quando uma criança, quando a gente vai ensinar história para uma criança, história, eu estou falando história do mundo, história do Brasil, uma das coisas mais desafiadoras é que a criança não entende que o que nós estamos vivendo hoje vai se transformar em história amanhã. E o que os avós deles viveram faz parte da história. Então, ah, os, as, fazer com que as crianças entrevistem seus avós sobre a história do município, por exemplo, quando é que eles vieram para o município, os que vivem no município? Ou, por que que os pais foram, como é que foi o momento, do, se os pais que foram para o município, foi difícil a separação entre os pais e os avós? Quais eram as brincadeiras preferidas dos avós? Com isso, avós e quem tiver bisavó vivo, bisavó vivo mais ainda, você tira os avós e bisavós do isolamento e ao mesmo tempo pro, fortalece vínculos familiares, que é uma ideia muito importante para a aprendizagem e para o bem-estar de todos nós nesse momento. Então, os grupos de mobilização, vocês têm um papel muito importante. Legal. Cláudia, a Ana Paula está muito angustiada aqui, porque ela faz parte de um município que não tem a possibilidade de desenvolvimento de atividades EAD. Né, atividades à distância, porque o público não tem computador, enfim, alguns nem tem internet para utilizar o WhatsApp. É, hum. O que fazer nesse sentido? Ela diz assim, já estamos trabalhando com ideias, mas o que vem para nos ajudar melhor? O que você acha que ela poderia fazer nesse sentido? Bom, então, eu imagino que vocês já pensaram em alternativas, como você falou. Nós vivemos antes de ter computadores, então... É, as crianças têm livros didáticos, essa é uma alternativa, então trabalhar com os professores aí, um a um com, uh, com a, a educação com base no livro didático, uh, trabalhar com telefone, telefone é uma tecnologia dominada, e trabalhar com rádio. Uh, nada impede que eu vou dar umas alternativas que eu vi no caso africano, tá? que eu estou acompanhando o, os planos de contingência da África. Ah, um professor vai para a rádio, ah, ou eles vão, se, vão variando, ler histórias para as crianças. Essa história de ler histórias para as crianças pega, é muito importante para a educação infantil, mas pode ser lida a história para crianças até os 12 anos, eles reagem muito bem a histórias lidas, então ler na rádio histórias para as crianças ajuda a ampliar o vocabulário, ajuda a fazer, a ter impacto na educação. A outra coisa que pode ser feita na hipótese das crianças não terem o livro didático em casa, é na rádio, Ler o texto do livro didático, eu estou falando aquelas soluções mais, para situações mais limite em termos de desenvolvimento tecnológico, mais arcaico. Então, ler o texto do livro didático, comentar, né, um professor fazendo isso e revezando os professores e fazer perguntas oralmente para a criança responder e depois levar no primeiro, quer dizer, as tarefas serem passadas pela rádio. Ah, pela estação de rádio principal, a alertar, ah, ou as várias rádios, uma rádio cuida de Fundamental 1, outra rádio cuida de Fundamental 2. Ah, é muito importante usar todas as tecnologias dominadas. Fica a dica. A outra coisa, Ana Paula, telefone com a equipe próxima. Se não tem, se mesmo a equipe próxima não tem o WhatsApp, eu desconfio que deve ter alguma coisa, pelo menos na equipe próxima. Mas se nem o WhatsApp, telefone, como a gente fazia antigamente. Bacana, Cláudia, que bom. É, a Girlene diz o seguinte: vivemos atualmente com escolas com, curr com currículo altamente conteudista. E pensar num currículo que contemple habilidades essenciais para os estudantes neste momento. Será uma tarefa desafiadora. Que conselhos, Cláudia, você daria aos profissionais da escola ao pensar nesta organização curricular? Bom, ganhou tempo quem já adaptou o currículo, o currículo à base nacional comum curricular, que não é conteudista. Ela é muito mais associada a habilidades a serem desenvolvidas. Merece alguma releitura? Lógico que merece e isso vai ser permanente, porque currículo tem que ser vivo. Se a gente ainda não adaptou o currículo, é o momento de fazer. Mas lembre que não ser conteudista não quer dizer que, tem que, que não deva ser claro. A gente só consegue cuidar de quando o currículo diz com clareza o que precisa ser feito. Eu, como eu disse, respondendo para, não me lembro mais para quem que eu estava respondendo. Gilene. Ah, as perguntas é, anteriores. É, uma resposta anterior, uh, é o momento de simplificar o currículo. É o momento, porque para esse ano letivo, pelo menos. E lembrando que ele pode ser desenvolvido de várias maneiras, mas uh, o importante são as habilidades a serem desenvolvidas. Bacana. É, gente, eu vou fazer uma última pergunta, a gente já está encerrando o nosso tempo aqui. enfim Tem uma série de, de elogios, enfim, agradecimentos, Obrigada. as pessoas estão muito emocionadas e muito felizes de terem essa orientação, até porque a, as informações que você está passando não são só para o secretário de educação, Os gestores escolares que estão participando aqui estão se vendo muito refletidos nas, nas suas sugestões. Então, vou fazer a última pergunta do Jesse Romero Cardoso, que diz assim, Bom dia, nosso município estará de férias a partir do dia 1 de abril, pois não temos recesso no meio do ano. Nesse período, nós podemos também enviar as atividades EAD para os alunos? Bom, Jesse nada impede de enviar. Ah, lembre que Jacareí, por exemplo, para falar de algo que vocês vão ouvir amanhã, criou um caderno de férias, né? A gente deveria ter alguma coisa um pouco mais lúdica para as férias, mas nós estamos lidando com a, a, o problema gravíssimo de falta de equidade que a Luciana reportou há pouco. Nós, no, no mundo do trabalho no futuro, os nossos alunos vão competir com gente que Uh, teve condições de aprender, condições familiares de aprender muito melhores, lógico que a escolaridade dos pais impacta a aprendizagem dos alunos, e que estavam em escolas uh, que eventualmente tinham recursos adicionais, à distância. Então, todo tempo de aprendizagem é um tempo ganho. Isso não quer dizer massacrar os alunos de tanta tarefa. Eu, eu reportei, eu, eu propus o tempo de meia hora, porque eu acho que na vida de uma criança, meia hora dá para sentar, não é um estresse exagerado para os pais, meia hora de aprendizagem por dia. Eu mandaria tarefas também nesse período de férias. Bacana. Então, dá tá certo. Eu acho que é, todas essas contribuições, elas são muito valiosas, só para ler aí algumas, é, alguns comentários que as pessoas vêm fazendo. A Aparecida diz, obrigada pelas contribuições, o encontro foi excelente. A Robênia diz, excelentes contribuições. Elisângela, adorei a dica de fazer a leitura na rádio. É, a Marta ah. Morim diz, estamos participando todos aqui, diretores, supervisores, equipe técnica, é e secretaria, legal. amamos. Parabéns, maravilhosos. Enfim, tem uma série de pessoas agradecendo as contribuições de vocês. Cláudia, muito obrigada pela sua participação. Para nós é uma honra enorme ter você presente aqui participando das videoconferências. Assim como todas as outras instituições, o Instituto Votorantim também teve que se readequar e a gente está desenvolvendo uma série de atividades à distância também para dar suporte aos secretários de educação, aos gestores escolares, à equipe técnica de secretarias, aos grupos de mobilização social. Então, a gente tem tentado justamente fazer esse papel de dar esse apoio, que é o possível para a gente fazer nesse momento à distância, é, todos os parceiros técnicos nossos, das equipes do CEMPEC, SEDAC, Ciedis, estão muito próximos desses secretários dessas equipes para justamente dar esse apoio presencial, presencial, né? Esse é. apoio tete a tete, do WhatsApp, da conversa, de dar dicas, de dar orientações. O Cláudio também é um parceiro super importante para nós e está dando formações para os nossos parceiros técnicos também para ajudar esses municípios. E, Carlos, queria pedir para você falar um pouquinho sobre o tema de amanhã, para contar então, um pouquinho para o pessoal que está aqui. Aproveitando até o gancho da última fala da Cláudia, amanhã a nossa sugestão é falar, a partir do que vocês apresentaram, sobre a organização da oferta à distância. Primeiro, retomar os marcos legais, fundamentar como é possível e por que é possível, onde é possível e não é possível. Nós temos a limitação evidente da educação infantil, pela falta de amparo específico na LDB, no decreto federal 9057-2017, mas temos a possibilidade, sim, no ensino fundamental, na EJA, na educação especial. Falar da importância da normatização dessas práticas nos sistemas de ensino para efeito de validação como período efetivo, retomar aquilo que o Conselho Nacional de Educação já estabeleceu o que é período efetivo e tratar evidentemente de algumas boas práticas que estão nos vendo por aí, boas práticas que computam como período letivo e outras que não, como o que a Cláudia acabou de falar. A importância, por exemplo, de um caderno de férias. Amanhã nós vamos retomar esses assuntos, falar então um pouco desta oferta remota, da oferta da educação à distância e, claro Esperamos que todos possam participar neste mesmo Bate Canal e no Bate Horário das 10 da manhã. E, Cláudia, está todo mundo pedindo contato daquela escola que você ah, disse. É a, é, chama a e... Escola Mais, eu vou mandar para você, Carol. Ah, uh, eu e eu compartilho. Você, você pode compartilhar. Olha, tá bom, gente, Cláudia, pode pode... um grande prazer ah. e fiquem bem de saúde, fiquem bem. Muito obrigada, gente. Então até amanhã às 10 horas a gente vai ter a nossa próxima videoconferência. Muito obrigada a todas e a todos e até amanhã. Tchau, tchau gente. Bom dia.